Bombeu uh.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 e o jogo ser só um detalhe, sabe? Porque se eu jogar um Valorant, uma coisa eu vou ter que ficar focado e eu quero conversar. Hoje eu tô carente. Vamos jogar aí o joguinho. Jogar truco. Tem truco online pra jogar várias pessoas? A gente pode jogar um trucão. Quem quer jogar uma sinuca aí? Eu desafio... Quem quer jogar uma sinuquinha contra mim? Vamos jogar uma sinuquinha? Quem tá afim de jogar uma sinuquinha? Andrade, vamos tirar um... Não, eu não posso apostar, gente. Ó, pera aí, deixa eu ver se eu tenho a sinuca aqui daí. Sinuca, eu sei que eu tenho. Pra quem não conhece, o jogo é esse aqui, ó. Milhar 3D, ó. A sala, pô, já tô no game. Então, já falei a sala. 73. Na, na primeira sala. Sinuquinha? Vamos jogar uma sinuquinha. então na mesa. Não acertei nenhuma, Quem Quem estoura e não aceita nenhuma? A Camele de ADM. Eu acertei? Ah, não fui eu que bati? Ah, eu derrubei, eu nem vi, mano. Eu tô dormindo, gente. Ó, olha essa jogada aqui, ó. Não foi. Presta atenção no seu jogo aí, Andrade. <risos> é o Andrade, Sam. É eu contra o Andrade aqui. Quem tá apostando em mim aí? Pelo amor de Deus, né, mano? Ah, o que vale a gente não pode contar aqui, não. Agora sim, a sorte tá comigo. Será possível, velho? E esses zeus aí? Mano, ah. mano ele, tra ele trapaceou, velho, o Bell. Ele invocou o menino <risos> Ney Gamer da Redragon. Ah, que com é agora? Com isso, mano, ele ganha mil pontos, velho, de habilidade. Não pode, não, cara. Muito atrapasso. Ué, eu só aqui no texto de acordo com ele, então você vai ficar sem puto. Passa, passa. Cara... Aí, pode ganhar, Bela, na moral. O <risos> <risos> combinado foi um refol para o chat. É. é... Nossa, aí, você eu se... Ah, derruba, Eu quero eu saber aí. como é que faz alguma live do Bel cantando, velho. Ah, mas eu faço participação hein, né, que eu cantando dá vergonha. Tem que liberar, velho, o, Voice... o The Dragon Voice, velho. Aí chama, sei lá, ah. mano, chama o Eduquesa, o Insecto, o Beu, aí só arruma os restos. Ah, mas os caras pra cantar é tudo tryhard, mano. Eu lá moro na diversão e os caras dando a vida no, na voz. Aí não dá pra não, participar. É, não, não, não, não, a gente gosta da zoeira, porra. Que é bação. Mano, quem, quem cantar zoando ganha ponto, ponta, velho. Perdi o jogo. Ah, não, pensei que eu tinha derrubado a oito. Você, você tem que entender uma coisa, velho. Que, que aquela parte de você cantando Lady Gaga e dançando quase me fez... É, quase me luta. infartou também, mano. Segura um pouco aí, velho Porque não vai ter como fazer isso por agora Tem que esperar o seller Sabe por que eu não tô acertando? Não, faltou copinho de cerveja Cigarrinho na orelha E giz, giz. Tem giz? giz? Ninguém sabe pra que, que o giz serve é, Mas todo mundo chapa na... de giz Todo no... mundo Tô, giz. <risos> tô de giz agora Ganhando do B no Bilhar e vira mod Aí vai ser live dos mods agora Tem uns caras que falam aqui, ó Suco de frutos Aí, que beleza Nossa, muito cagado, meu Deus. <risos> Não, muito cagado. Tô com medo de derrubar a 8, mano. Eu tenho uma sorte pra derrubar a... Nossa senhora! Quase Ah, Se ele acerta aquele ali, todo mundo entra. Aí, nah, não, aí é, não tinha como. Ah, double kill. Aí se uh! O Jogo é 8 ball pool na Steam. Se o server do Rio tivesse on, eu jogava um riozinho pra vocês verem. Mas não tá on. Ah, sou eu, né? É, o jogo do Rio é bala. Ah, ele encostou! É. Faltou o Giz, certeza! É, a utilidade do Giz aí. Aí é só com, com os Master. Não, derruba, não, derruba, não. derruba, derruba, derruba, derruba! Uh! O problema é as apostas tá rolando por trás, né? Aí é considerado. Mano, eu tô com medo de atacar aquela. Ô, louco, meu! 75% dos votos foi ali no Andrade. Hein? No Andrade, né? acreditando em você, 25% só tá pra você, velho. Eu, Andrade, ganha aí, A gente, Andrade. Doze ap apost apostas aí, ó. E a maioria em você. Andrade, Andrade. Putz. Não fica nervoso não, hein, Andrade. Ah, Andrade. O pessoal tá botando eu... mais. O pessoal Derruba tá botando o mais aí, hein? Daí eu tô, tô em parceria com o Andrade. Aí não, meu. Ah, perdemos, hein, galera. Tem mil você. botei mil em você, velho. Ah, eu botei ele em mim também, ah, velho. Né? Botei mil no Andrade ah. também, cara. Que ah. isso? Ah. Que que é isso? Grande jogada n andrade velho. É uma chance, galera. uma chance aqui, ó. Andrade, né andrade, andrade? Vai, andrade. te deu a chance, velho. É joguei ele, já já Quando eu joguei a primeira vez, o meu pai... A bola bateu no meu dedo. Eu fiquei Rapaz, Rapaziada, se o Andrade perder já sabe, né? Sucuma, Andrade. Ah, mano, fiz merda. Ô, oh, dá banda, o cara de que perder. Não, cara. Eu, oh, eu joguei pra caramba. É que agora eu fiquei... Quando vale dinheiro, eu... Ih, <risos> lagou até as bolas pra andar aqui. Caramba, Andrade. não é possível. Você fazendo menor. Tem barulho de caçapes? Vamos, vai, Brasil! <risos> Ô, louco, o Bel matou, viado. Aposta ah. contra! Aposta contra! Aposta contra! Ah. Perdeu o Aposta contra! Deixa eu, já, deixa eu dar um. Neymar! O pau, caramba! Cara. Neymar! É vencedor, velho. É melhor de dois, é dois. dois. Ah, é pô, É melhor de dois, Não, é por partida, já foi. Aposta contra! Que menino Ney, né, rapaz. Era uma só. Andrade. Andrade. Andrade, rapaziada. Andrade menos. Não, não, não, não. Aí, rapaziada, é Melhor oh, de aí. No Andrade, me melhor que dois. Me Melhor é de dar dois. aqui, ó, menino Ney aqui, ó, melhor beijar cara, a bandeira. Coisa é boa, velho, melhor Beija de dar. Beija a bandeira. É bandeira aqui, ó, mamãe. Isso é pra ah, você, mãe. De... Ó, é o seguinte aqui, ó. Eu vou apostar em tua. Se, se, se tu não ganhar isso daqui, vou apostar 1.000. É o máximo que pera dá pra postar. Lá, pera lá, ó, o que você vai falar que tá em live, hein? Ah, é. eu tô falando exatamente porque tem live. Pô, eu vou postar. 580, pô, pô, você tá colocando aqui 590. Cadê? Vou postar 1.000. Começou, gente, galera. Um... Pera aí, pera já aí. Vamos botar o menino Ney aqui. Pode já ir. temos Andrade, ali, Andrade, Andrade uma, uma ameaça direta dos Andrade hack bem. Antônios. O Andrade começa, é ó, já começou com o boi. Né? Já começou com boi. Vai, Andrade, vai, Andrade. Segue o um BO, segue o BO no Insta, galera. Bora, bora seguir o BO no Insta. Tem que ser uma parte disso, É porque tem esse negócio de um começar, né? Quem começa pega uma vantagem. É. Não, não precisa. Andrade, não fica nervoso, Andrade, relaxa. Puta, fica nervoso, puta, fica nervoso. Andrade, vai jogando a malemolência oh. na mente dele, Andrade. Só teve 58% de 470 pessoas que apostou em você, mas sem pressão. <risos> você só vai fazer um monte de gente perder, perder pontos por causa de você, mas sem pressão. Não é demais, não. É fácil. Era jogo do Neymar hoje, do PSG, por isso que o pessoal tava com esse hype dele. É. Não tem nada, parece meio marco. O meu Deus, Alô, é bom demais. Mano, Ixi. ele tava escondendo o jogo, velho. O cara tava escondendo o jogo. Por isso que eu vou ter no meio que Andrade perder os um pontos, né, velho? Nossa, Nossa Andrade perdeu 25 mil, cara. Se você ganhar, você vai fazer perder mil pontos, pô. Vamos fazer. Vamos só fazer mil ó, pontos Andrade perder, velho. Vamos seguir o B aí. Pera calma aí. que eu não terminei de comer a coisa aqui, ó. E você, se você perder, Andrade, você vai fazer perder mil pontos, André. Vai, vai Andrade. Ainda tem ainda tem jogo pra você. O Andrade tá nem falando nada, filho. O Andrade tá com tá... É bom reforçar aqui que não tem pressão nenhuma, tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, ah... o meu quase se matou a preta, mano. Caraca. Eita, <risos> Não tô com visão dela aqui, velho. Tu é cego, velho. Eu olho o avião. Eu olho o avião. Porque pro lado. Não, não dá ajuda não, ô. Ah, já O cara ajudando, ajudando já não. tinha jogado, já tinha jogado Complicou, Mas tudo bem, cara. a jogada... A... <risos> oh, ajuda... A ajuda externa é... é <risos> nossa, isso tá nervoso Isso aí é jogada de player nervoso Essa aqui Para, você <risos> Ah, não Para, para, para, para, para. Não, Depois dessa eu perdi o 25k, velho Eu não quero um jogo, se eu tivesse um jogo eu apostava em k Boa, Andrade Eita clasqueira, que pessoal, ele tá. Ele tá na torcida ali. Ah, mano, me. Uh! Os da torcida pro Andrade, bom ruim. Andrade Bel, tem Bel, tem. Tem Bel, tem, tem, tem Andrade. Porra! Bell, tá de uh! Nossa, ô meu, meu, meu, meu. Aí. é, Oi. Uma quero uma musiquinha O Andrade saudacal, o Andrade saudacal. Que música uma triste. Uma música triste. Música triste. Andrade. DD <risos> Pan. Isso menos 25. Isso para, Isso vocês, galera, nunca apostar contra Red Dragon. Aqui é Red Dragon. Graças a esse mouse aqui, ó! Graças a esse mouse que eu ganhei! Não importa, a gente vai perder no começo, mas no final é o que importa! O final é a vitória! Nunca, nunca posso contra o Redragon! Você acha que eu aqui, ó, com um cobra, vou perder a sinuquinha?